Apresentando. Eu, papai Jujuba Nanica. No canal. Jujuba Bananica! Ai ai, meu pai amado, a gente tá abastecendo aqui já faz quase uma hora. Ai, meu pai amado. Ui, meu pai. Bom, pelo menos a gente tá aqui, né, irmão? É, isso aí. Vamos dar um passeio hoje. Sim, e nós vamos para fazenda que o vovô, o vovô, o papai deixa pra gente, né? Isso. Também Nossa, eu sou agora. uma gnômia. Eu sou muito gnômia então, e pode... eu ainda dirijo. GPS aí, ah, isso. claro. Isso cheque, cheque. Bom, pronto, vamos. Sim, a gente tá indo. Vira. Então, bora, né? Ô, irmão. Oi. Eu fiquei sabendo que o papai não arrumou direito a fazenda e tal, né? Tá bagunçado, né? É, que tal a gente, tipo, arrumar? Tá bom. Muito legal. Pronto, chegamos. Já? Sim. É, né? Até foi essa rápida. Caramba, a gente tem um monte de árvores aqui. Nossa, tá abandonada mesmo. Bom, né? Olha, irmão, irmão, tem muita coisa pra fazer. A gente vai ter que cortar tudo isso aqui. Meu pai amado, olha o que eu achei. Eu achei uma foice. Você também tem? Tenho. Uma foice. Eu vou pegar outra aqui. Eu vou tirar hum. essas pedras aqui. Tá. Eu vou cavando aqui, tá? Tenta tirar mais de pedra que você conseguir, tá? Quer me ajudar aqui a cavar, não? Aí depois a gente tira as pedras. Vem. Me ajuda aqui. a Cultivar a planta, a terra. Tá bom. Vem. Vou levar minha, minha. Pá. Inchada. Inchada, é. Vamos, vem vai fazendo aí. É, né? Vamos fazendo aqui, né, meu querido? Eu vou atrás de você porque você é muito apressado. Bora fazendo aqui, né? Eu vou fazendo aqui atrás. Eu vou fazer aqui atrás é e você faz aí, tá? Isso, vai fazendo. Isso, bora. Bora junto, bora. Bora fazer isso aqui? Não. Junto? Boa. Nossa, escureceu. O aqui é tão bonito. Uhum. Eu vou pegar os trigo e vou plantando, tá? Vou plantando assim. É, vai plantar assim, acabou meu. Não tem mais terra. E... Então a gente vai plantar só no que dá. Eu tenho. Eu tenho uma semente também. Vem me ajuda aqui a botar essa aqui. Vai. Vem me ajuda. A plantar... Vamos, irmão, meu querido. Eu regar. Tá? Eu, eu tá. eu vou te ajudar a regar quando eu terminar aqui. Pronto. Agora vamos regar, né? Ai, ai. Bora regando. Aqui, ó. Vem, irmão. Uh. A água tá acabando, vem. Bora encher aqui. Eu posso... Aqui. Enche. Pronto. Bom, o que, que a gente faz agora? Adubar. Como assim? tem adubo, Infelizmente. Olha o que, que a gente tem aqui. Um gerador de caixa? O que, que é isso aqui? O quê? Já sei, bora fazer uma caixa. Vem. Aqui tem umas máquina. Aonde, você? Aqui atrás. Aqui. Essa fazenda é muito grande. Aqui, irmão. Ah. Aqui. Bora fazer. Hum. Ah, não. Não. Que Calma aí. Vamos pegar esse. Nossa. Ah, eu não, sei como é pra não Aqui, irmão. Bora. bora Aqui, ó. Irmão, meu querido. Bora trabalhar. Eu tava cortando a árvore. Hein? Tá saindo bem. Vem aqui. Ah, <risos> aí. Aqui. Vamos colher. Sim. Parece que aqui cresce bem mais rápido. Alguns tá bom, alguns tá ruim, né, minha você querida? e você corta. Tá. Vai cortando aí. Hum. Ah, eu acho que a gente tem que esperar. Hum, parece que estamos bem na agricultura, né? Olha que bonito, né? Faz tempo que a gente não vê uma coisa assim. Eu tenho trigo. O que a gente pode fazer com trigo? Hum. Ah, então. É, tem, você consegue remover essas pedras aí, não? Hum, não sei. Pra quê, né? Pegar pedra. Tem que construir um negócio. Vem. Ai, consegui pegar. Vou usar aqui minha inchada, né? Pra desenterrar, né? me ajuda Ui. boa Eu tenho duas pedras eu vou vai fazendo umas quebrando umas pedras aí hum, já já sei fica olhando aí o trigo enquanto eu fico colhendo aqui tá as pedras fique de olho no trigo que senão pode ficar podre meu querido espera aí Bora colher umas pedrinhas, talala. Tá, não sabia que pegar pedra era tão difícil. Pegou vou estacionar um caminhão aqui. Tá, estacionei. Não, mas se bem que já também tá bem estacionado. Eu tô sem chave, não consigo energia. É, é. E eu perdi a chave, né? Eu percebi. Tá. Ninguém vai pegar. É, né? Mas eu acho que eu tranquei o carro, né? Ou não? Tempo. Olha lá o adubo. Pode uma árvore aí pra não ir. Pode tomar. É. Tem muita árvore aí. É, mas vai estragar a vista, né? É. Não pode. É, mas não sei. A gente pode usar por uma boa mas, causa, mas é assim maneira, né? É, mas a gente... Eu não quero estragar a vista, sabe? Tá tão bonito, ó. Deixa eu ver o vizinho lá, o nosso vizinho. Quanto isso. <risos> Tá. Caramba, olha o que o vizinho já fez. Nossa, o vizinho tem até é, vaca. Caramba. A vaca direitinho. Maninho! Eu achei é. um graveto! Eu achei um graveto! Uhum. Sim, olha aqui! Eu achei um graveto! Vem! Bora ver o que dá pra fazer com esse graveto, meu querido! Vou pegar esse graveto e ver o que, que dá pra fazer. O que, que dá pra fazer com isso? O que, que você tá fazendo com a vaca do cara? sumiu Calma aí, eu vou... Hum... Bora. Irmão, eu tô, eu tô ficando com raiva que isso aqui não cresce. Será que a gente tem que regar? Rega mais aí. Vou regar. Ai, entendi. Bora resgatar. Tá fazendo do outro bugo. Conseguimos. Eu dei, eu dei semente pro boi comer, deu dor de barriga nele. <risos> ai ai. O, vo, o, okay, o pai papai acabou boi. de me Ele pensou que era ração. O vovô acabou de, o vovô o papai acabou de me ligar falando que, né? A gente tem que usar isso aqui. Essa máquina. É? Sim. O que, que ela faz? Olha, parece que ela faz caixa, pelo que o vovô disse. Vem aí. Hum. Essa esteira parece pra botar alguma. Ai, meu pai amado! Pra botar alguma coisa e vai ser inserida aqui. Será que eu vou ser encaixado se eu entrar aqui? Ai, ai, ai, ai, ai. Sai daí! Ai, sai daí! Ai, sai daí! Ai, sai daí. Ai, Você vai comer seu pé! Ai. Me ajuda, Ô, querido, Me ajuda aqui, Jujuba. Ô, meu querido, vem. aqui, Jujuba. Ai, ah. Ah. Puxa. ai. aqui, Jujuba. Ai, ai. Puxa. Obrigado. Quase pegou meu pé. É, né? Vamos tentar aqui. Tá. Será que foi? Vamos pro negócio lá. PEC F. Hum, não sei. Eu tenho um galho. O que a gente pode fazer com isso? Fogueira. É, né, mas... Pra que uma fogueira, sendo que a gente tá em casa? Uma eu vou, eu vou aqui, aqui. Isso, vai capinando aí, que eu não sei o que, que é isso, não. Olha, eu vou plantar mais um pouco, sabe? O maninho. Ah. Depois você quer ir lá na cidade? não okay. tenho dinheiro. Papai disse que ele tinha... Ele deixou uns códigos de. De um dinheiro que ele deixou pra gente, pra gente, como a gente vier aqui. Ele deixou lá no banco. Vamos lá, eu tô sem minha carta, eu deixei minha carta de motorista em casa. É, né? Infelizmente. Aí, se os guardinhas pegar, vai perder o carro do papai. É, mas eu deixei. Eu tô com a minha habilitação aqui no meu bolso. E maninho. Vamos lá, deixa aí plantado e vamos lá. Tá. Você gostou do meu look? Bem exótica. Vem. É do outro lado. Isso. Vamos dar ré... Ai, esse carro é muito rápido. Achando que carro de velho era meio lento. Acho que eu sei. Quando a gente tava lá abastecendo, lembra? A gente tava abastecendo? É por aqui. Acho que é na cidade ZUM É É ali né Então é ali mesmo Calma uma ré aqui, calma Se tivesse um carro ali atrás ia dar uma confusão É por aqui né Que quando a gente tava assistindo Eu vi uma coisa ali com uma placa de dinheiro Deve ser o banco né Aqui, a gente tá aqui abastecendo E aqui, aqui ó Tá, então vamos lá Bora Pegar os códigos Tá, eu vou... Então, falei pessoal, esses códigos aí É... Que vai servir. O papai deixou gratuita para todo mundo É Então se vocês quiserem usar esses códigos Podem usar É... Ai que bonitinho, olha Maninho... Nossa, tá cheio. Olha que bonito ah, Olha isso aqui Parece um baú Bem bonito, né? Essas coisas Eita, pega ah, né? né? Bom, eu vou vendo aqui Eu vou botar os códigos aqui ó. Então, Pede aí os códigos aí Vou pedir o código ali Tá bom? Fica aí fora Fica aí tá. hum, Deve ter alguma coisa Aqui de botar código já que o moço não tá aqui, eu vou pegar. Deve ser aqui. Eu vou botar os códigos aqui, tá bom? Bom, aqui o primeiro código é. Deixa eu ver aqui no. Aqui. Caramba, nem sabia que o papai sabia inglês. O papai tá muito novo, gente. Sempre. Sem grana, sem reais de dinheiro. Aí. Hum, bora resgatar! Consegui! Ou, oh, consegui! Hum, tem outros códigos. Cara, eu vou, papai, é rico. Hum, o próximo código é esse aqui. Que código mais lindo desse nome, bem chique. Isso aí é, Vai dar um cristal ali, ó. Tá dando um negócio embaixo ali, ó. Hum. Aqui. O outro deu uma baju. Olha! Eu usei o cristal Usou o cristal. Aham. Uhum. Parece que eu consegui mais coisas. Então, Papai libera muita coisa aqui pra gente. Ele é muito legal. Resgatou o Walker Pop é Bora isso aqui. Botar esse código aqui que eu acabei de.. que ele mandou agora. Pronto, é esse aqui. Vamos resgatar. Uhul. O próximo código é feijão mágico. Hum, deixa eu ver aqui, hum. botar aqui no inventário. Caramba, eu tenho muita coisa no inventário. Então vamos, tem que comprar terreno né? aumentar seu terreno lá, ah, aumentar o plantio. Agora, pega o feijão mágico. Cinco feijão mágico. Eu vou pegar aqui. Isso aí é feijão mágico. Uns feijão. Parece que eles vão ajudar, eles, eles Não nascem mais rápido. rápido. Eles nascem mais rápido, nossa. Caramba, papai é bem chique. Abóbora, cinco sementes de abóbora aí, ó. Hum, aqui. Só, que aqui. só funciona no casco, só sentar assim tá no casco. Pronto. Aqui. Os dois, feijão. Agora bora conseguir o feijão. Fala aí que o feijão Paulo. Feijão. feijão. Só funciona no... Bora conseguir feijão? Não, o feijão já Ah, foi. mas parece que o feijão só consegue... O feijão e abóbora. Só consegue quem é muito trai fica Não, no modo... É só, naqueles... é só quem fica no modo clássico. Parece que a gente tá no modo noob. É, nós estamos tá no primeiro Bom, bora resgatar. Sem dinheiro. Esse tá. É o dinheiro da conta do papai. Então agora bora resgatar aqui o Não código da conta. abóbora. Que bom abóbora, não gosto. É, isso aí é, cinco é eu não gosto muito, de... usar... Não gosto muito de abóbora e tal, mas mais. Só dá para usar no clássico, isso aí. Vai perto aí. Aqui. Também Aqui só já dá para usar no clássico. Então bora. Se não, des... Se não pegou, vamos embora. só pegou Sim. alguns, né? É, infelizmente Aff, papai, não gostei de tu não Não fale comigo uma semana Pronto, já mandei um áudio Bora Entra, maninho Você tá só tá esperando aqui fora, né? Sem passar raiva Tá Tá olhando a paisagem daqui, né? Ai, maninho voltar, Ah, é aqui mesmo Eu acho que eu já aprendi Onde que é o caminho? Nem preciso mais de GPS. Aqui, hum. Eu sou novinha. Isso aqui eu sei que é aqui, né, maninho? Pelo menos eu trouxe a habilitação diferente de você que deixou lá na cidade. Não, tá conforto. Tem uma fazendo assim. Não, não, não, não. Na minha fazenda tá ali, né? A nossa fazenda, no caso. O que aconteceu? Nossa, tá ficando... Bem bonito. Bora. Vamos, meu querido. Ajuda eu aqui. Bora junto aqui. Vai co... vai cortando aí que eu vou colhendo. Caramba, você corta rápido, viu? Você é. é um... vai plantar aí, além disso. Vai ah, eu acho que nada. Eu só tenho três sementes. Três? Sim. Eu vou regar um pouquinho. É um eu vou regar. Eu vou regar. Tá, calma aí. Vem. Pega o regador. É, pelo menos ficou bom. Eu vou regar aqui pra não ficar muito seca a terra, sabe? Nossa. Sobrou cinco coisa aí pai que esse monte de coisa que você tem você pegou lá no código do papai eu consegui uma lâmpada lâmpada você é pra construir a casa né aham uh -huh. só que você precisa cortar as árvores aí pai. ele também me deu vinho eu também ele me deu um chapéu olha aqui <risos> Aqui, eu vou pegar a lâmpada. Hum. Não. Bom, acho que a gente tá bem bonito, mas eu vou tirar esse chapeuzinho porque Senão fica muito vento na minha cara. Maninho, eu acionei o drone, agora eu tô na tela do drone. Ó, oh, já nasceu aqui, ó. Olha, maninho, que legal. Agora eu tô na tela do drone, maninho. Eu acionei um drone aqui pra ficar vendo tudo. Tá bom, vamos. Eu já cortei aqui, ó. Vem recolher. Vamos colher. Ok, eu vou pra essa... Mas vou regar mais, né? Vamos encher aqui? Tá cheio. Aham. Ah, você regou pouco, né? Bom, maninho, eu vou ficar na tela do drone pra gente ver o que, que a gente vai fazer, tá? Tem que derrubar essas duas árvores aqui pra construir a casinha. Tá bom, vou fazer o drone. Pronto. Tô na câmera do drone. Hum. Qual vai ser o nome da nossa fazenda? Não, não quero mudar não. Esse nosso papai. Ah, é verdade, aqui é só dinheiro. Já sei, porque a gente não tenta... Eu vou ligar para pro vovô, porque papai é muito tá muito chato. Pronto. Oi vovô, então. Ai ai. E aí? OK. Vovô tá me vovô tá me explicando. Ok, mas eu quero saber vovô como que eu, né? Eu também não sei nada de fazer. Ai, vovô desligou. Pelo jeito, papai, né? Falou que não é para vovô nos ajudar. Três minutos, maninha. Ah, é, não sei exatamente. Olha, maninho, será que tem alguma coisa? Olha, maninho, tem coisa na caça postal. Tá? É? O que, que é? Alguma carta do papai? Não, calma aí, que tem. Ele nos deu comida de cão. Será que ele vai nos dar um cachorrinho? Não sei. Retirar, vai, pega aí. Pronto. Tem nada na caixa de ó. Hum, então ele coisa lá ele nos deu uma caminha de cama. Corta umas árvores lá. pra pegar a madeira. Hum. A minha força tá, tá cega. Eu não consigo cortar. Ok. Eu vou tentar plantar. Mas o que é isso? Vem lá. lá. Olha, maninho. Vem cá comigo. É a foto de um cachorro. Deixa eu ver, ficar quieto aí. Ah. E bonitinho, né? Quem Será? mandou, Foi... papai? Aham. Uh -huh. Tá bom. Hum, vamos ver. Não tem nada para plantar aqui na mãe, não? É, acho que não. não Pode posso... que... cortar umas árvores dessa pra pegar as madeiras, não? Fazer um... pelo menos um barraquinho aí. Ai, menino, não sei. A gente já tá noite sem... Sem comer, Só se comer né? É né, infelizmente Será que a gente tem que usar hum, Eu vou ligar pro vovô Hum Você tem alguma um coisa pra vender não? Olha, maninho, eu não sei. Será que dá pra gente vender umas lâmpadas do vovô aqui? Bem, você, Na sua mochila pra ver se tem alguma. É, na minha mochila não tem nada. Bom, maninho. Tá escuro aqui, você tem uma luz aí, não? Sim, parece que eu tenho três. Tá, tá escurecendo. Tô Pronto. Pronto, aí eu vou botar uma aqui, ó Já sei, menin, o que a gente pode fazer Aqui, ó Se a gente tivesse aqui, ó A gente vai botar uma aqui, ó Aqui Vamos botar uma aqui Aqui Olha que bonita E vou botar uma aqui Aqui Perto da plantação. Bora regar nada. Ô, Maninha. Que foi? Maninha. Que foi, meu querido? Tem aqui. Tá correndo por Eu não tô correndo de ninguém. Eu achei uma, um saco um de trigo ali. Você não quer dar tá Sim, por favor, Maninho. Aí, vê se você consegue aí, eu vou procurar mais pra ver se você vou. Eu... Ai, papai, ai, consegui. Viu? Então, vou aqui. plantando aqui. Eu vou ver se eu acho mais, porque... Vai dentro do carro. Parece que alguém escondeu. Papai, papai. <risos> Olha, tem umas pedras aqui...